Fala aí, rapaziada! Suave? Tudo bem com vocês? Aqui é o Sr. Titi, trazendo mais um vídeo pro canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, galera! E hoje eu trago um vídeo pra vocês. Qual é a diferença entre um servidor e outro? Que no caso, se você joga num servidor e eu jogo em outro, eu quero te mostrar qual é a diferença e qual... Por que que você não tá jogando ainda no servidor que eu jogo, entendeu? E pra quem é novo, também vai entender, vai falar... Não, pode crer, Tem que ainda da hora, dá pra jogar. Mas antes, eu quero que você faz um favor aqui pra mim. Pega e se inscreve no canal, desce aí embaixo, deixa o seu like, também deixa o seu comentário, porque a gente tem tem muita view, tem poucos likes e poucos Comentários, eu não entendo como vocês Reagem aqui vendo e assistindo os vídeos Mas eu espero que nesse vídeo tenha comentários Tudo bem? E eu tenho uma coisa pra falar Pra vocês, uma notícia muito boa, que no caso É o que? Pra você se tornar membro, galera Um membro, eu vou estar tá disponibilizando um membro Mestre, esse membro, mano, é o melhor membro Que vai estar tá aqui no canal, basicamente o que, que vai ter Nesse membro? Esse membro mestre vai ter sorteio Gift card, a partir de 20 reais, mano É um gift card muito bom, vai ter também Sorteio de várias contas No DDTank que você tá jogando, porque eu tenho Conta em todos os que Você pensa aí, tá ligado? Eu tenho conta, as conta tá muito legal Também vai ter que ver evolução na sua conta Se você tem uma continha em algum DD Tank E fala, não mano, aquele cara sabe evoluir Deixa a continha deliciosa Não é porque que tem de tá? Bigode inferior Continha fortinha, e tá ligado Matando geral, eu vou evoluir a partir de você adquirir esse membro Você vai ter o Discord do canal Muita gente já tem, tem 36 pessoas lá Porque eu libero para os membros A partir de 3 reais, mano, se tornar membro Mas nesse mesmo mestre vai ter muita coisa mesmo, mano Eu vou fazer um... Eu vou ajeitar tudo certinho Eu vou reformular isso aqui, galera, ó Seja membro Vou reformular certinho Vou colocar novos emojis Vou fazer de tudo para poder fazer um membro que vale a pena comprar Vale a pena adquirir, entendeu? Não que no caso esse daqui não vale a pena Mas é porque esse daqui tá mal... Tá mal organizado não... Essa é a palavra certa para poder dizer e eu não vou entrar em nenhum DD Tank, vou dar uma breve resumida, minha opinião, esclarecendo o que, que eu acho de um DD Tank e outro. Lembrando bem, se você tiver um ponto de esclarecimento e quiser deixar nos comentários, eu vou, ace é, vou aceitar toda a sugestão, toda a dica e toda pessoa que vim falar eu vou querer aceitar sua opinião. Então deixa os comentários, vamos ter um debate bem legal, porque é isso que vale a pena gravar vídeo, porque quanto mais pessoa, mais legal fica. Então eu vou começar pelo DD Tank de painel. Esse DDTEC de painel, que no caso vai estar o link na descrição, eu jogo já faz tempo. É um tem muito bom, porque é, para você que não joga ou para você que joga na 367, você vai ter uma leve noção do que é painel, do que você tem de upar, do que você tem de evoluir usando o painel. Isso vários ADM tem noção, porque quer ver, o painel é liberado para eles. Você vai se sentir um ADM dentro do, dentro do jogo, entendeu? Que você vai ter quase todos os itens disponibilizados para sua conta. Isso é uma coisa muito boa. Lembrando bem que nesse detalhe com o painel, eu também sorteio. Sorteio não, faço escrever evolução, paga é uma evolução que você pega 30k de atributo Você vai conseguir pegar nessa evolução é a evolução excepcional vale muito a pena você comprar e é isso nos outros tem que é DD Tank da versão 5.9 versão 4.1 eles são muito bom para jogar que dá uma nostalgia de tem que você jogava antigamente e isso é muito bom lembrando bem se você quiser saber qual tem que você deve gastar o seu dinheiro tem um vídeo aqui no canal tem dois meses ele tá com uma quantidade boa de view que foi um ponto de esclarecimento que eu trouxe também que deu Muita view e eu trouxe esse vídeo aqui, entendeu? Mas é isso, galera. Entre DD Tanks da versão 4.1, 10.2, 10.9. A diferença, mano, é onde que você vai se adaptar. Aonde você acha melhor para você jogar. Você vai conseguir upar bem 4.1? Fica lá. Você consegue upar no 5.9? Fica lá. Você consegue quer ver upar no 10.2, que tem painel? Acha melhor? Acha mais fácil? Menos tempo? Menos gasto? Fica ali. Se você acha que quer ver no 10, é, na versão do 10.1, não, 10.9 é 10,10, 10,11, 10. essas coisas assim. Daí adiante é com você. Se você consegue upar se adapta melhor nesse tipo de de The Tank? Você fica jogando, cara, porque compensa. Né? Porque, mano, DD Tank não é ruim. A comunidade é boa. Você tem que ver um bate-papo legal. E meus inscritos aqui do canal é uma comunidade melhor que eu tenho, mano, porque é amigo. Várias pessoas que vê que tipo assim assiste meus vídeos, me considera muito, mano. E isso que me atrai cada vez mais a fazer mais vídeo. E é uma emoção que eu tento trazer aqui. Não, eu fico até tô emocionado porque mano muito tempo cinco anos quase cinco anos gravando tem muita amizade aqui nesse, nesse YouTube graças a Deus nunca tive rixa com ninguém isso é uma coisa muito boa mas se vocês quiser galera eu posso fazer mais vídeos aqui hoje eu vou ficar com esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado era só mais um ponto de crescimento também para deixar claro que vai ter uma nova eu vou estar tá reformulando a aba seja membro vou tá colocando novos emojis tudo certinho tô planejando tudo aqui para poder fazer uma coisa muito legal para vocês é dedicar meu tempo pra vocês aqui nesse canal, então como forma de retribuição sei que eu não sou um youtuber grande, mas por favor, torna membro, que assim você vai me ajudar a comprar o um meu PC e realizar meu sonho que é pegar 100k, na hora que pegar 100k só vai vir coisas boas para nós aqui no canal porque não vou esquecer de vocês hora nenhuma, então muito obrigado, até o próximo vídeo, e eu vou trazer um videozinho só pega pra vocês, só aguarde